Esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Evangelho de Lucas capítulo 10 Do versículo 25 ao versículo 37 Naquele tempo O um mestre da lei se levantou e querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu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 Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, que o evangelho que ouvimos, perdoe os nossos pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. podeis -os assentar por um instante. Amados irmãos e irmãs, querida comunidade de São Benedito, venho lá da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, da cidade de Tejupá, e trago a todos vocês, suas famílias, um fraterno abraço de nossa comunidade paroquial. Com votos de uma feliz festa do padroeiro, o glorioso São Benedito. Lá nós também temos uma capela dedicada a ele no distrito de Ribeirão Bonito. E São Benedito, ele é muito querido, sobretudo por nós brasileiros. E celebrar São Benedito é celebrar a vocação primeira que Deus chama e quer de cada pessoa, de cada batizado. São Benedito, o negro, filho de ex-escravos, que descobriu em Jesus o sentido de sua vida. E mesmo vivendo, sofrendo o preconceito, a covardia do preconceito, seu coração, seu olhar, sua vida, em nenhum momento deixou de ser de Deus. Talvez a maioria de nós já conhece muitos detalhes da vida de São Benedito, mas, Acredito que o principal é saber que ele desejou ser todo de Deus e conseguiu. Ele se esforçou, ele se dedicou, ele buscou a santidade. De que forma? Amando e com certeza em algum momento da vida de São Benedito, ele também fez a mesma pergunta deste personagem do Evangelho de hoje. O mestre da lei fez esta pergunta para Jesus, o que eu devo fazer para receber a vida eterna? São Benedito com certeza fez esta pergunta para ele mesmo. O que devo fazer para receber a vida eterna? Esta mesma pergunta todos nós já fizemos em algum momento. O que será que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? Então quer dizer que esta pergunta é própria de alguém que deseja a vida eterna. Por mais que este mestre da lei fez esta pergunta como uma pequena armadilha para Jesus, esta pergunta é fundamental para todos nós, para todo aquele que deseja o céu. O que é necessário? E então, Jesus... Ele questiona, o que, é que está escrito lá na lei? Lá no decálogo, nos dez mandamentos. Aquilo que nós aprendemos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E só a Ele servirás. E ao teu próximo como a ti mesmo. O mestre... Respondeu na ponta da língua, aquilo que ele sabia de cor. São Benedito também, foi catequizado. E procurou viver inteiramente para Deus, através da vida religiosa. Vivendo os votos de pobreza, castidade e obediência. Mas nem por isso ele não sofreu, pelo contrário, teve que ultrapassar as dificuldades do preconceito da época porque era negro, porque era pobre, não era de família rica, um homem totalmente desapegado de tudo. Desejava a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua inteligência. E fez de sua vida um dom para os outros. Isso que é apaixonante na vida de São Benedito. E entrando na vida religiosa, ele foi... Encaminhado para o serviço da comunidade O serviço mais simples Justamente para que ele não ficasse entre os outros Vai para a cozinha, Benedito Fica lá, lá ninguém te vê Fica lá junto com as panelas Você é da cor delas? Você é da cor do carvão? Mas nem por isso são Benedito, humilhado, deixou de amar. Pelo contrário, ele depositava em tudo aquilo que ele fazia, o amor. A Deus e ao próximo. É aquilo que Jesus disse, né? em algum momento do Evangelho. Se alguém vier te dar um tapa no seu rosto, vira o outro lado da face. Quer dizer... Saiba dar a resposta correta. Mostre o outro lado para aquela pessoa. E é isso que ele fez. Ele viveu esta resposta da palavra de hoje na própria vida. Através do amor. Da caridade. O mestre da lei do evangelho. Ainda questionou Jesus Mas quem que é o meu próximo Jesus? E aí Jesus conta aquela famosa parábola do bom samaritano Veio um sacerdote Viu aquele homem que havia sido assaltado, espancado, quase morto lá na beira da estrada E passou reto Veio um levita Viu o homem, passou reto Veio um samaritano que era considerado um pagão, um idólatra, talvez, passa, vê, sente compaixão e demonstra amor por aquele desconhecido. Quem é que fez o certo? Primeiro deveria ser o sacerdote, deveria ter sido levita, porque professavam a fé, no Deus verdadeiro, mas na realidade, não é que amar os outros era prioridade para eles, mas aquele que era considerado um excluído da sociedade, amou o seu semelhante. Mesmo São Benedito, lá no convento, sofrendo, era humilde, era excluído, mas amava e rezava praticamente o dia todo. Além de trabalhar, ele orava. Conta-se que certa vez, São Benedito estava em êxtase na capela, diante do Santíssimo. Já era hora do almoço a comunidade estava chegando para almoçar, e Benedito lá, rezando, adorando, glorificando a Deus em êxtase. E de repente, entra um freio na cozinha e não vê, nem panela acesa e muito menos o irmão Benedito. Onde ele estava? Na capela. E aí vão procurar, vão procurar, até que acham, Benedito. Estava diante de Jesus. E de repente perguntam, ei Benedito, ei irmão, cadê o almoço, cadê a comida? O povo já está chegando, os irmãos estão vindo. E ele simplesmente disse, calma, os anjos estão fazendo o almoço. E quando chegam na cozinha... Lá estava tudo pronto. Sabe que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a tua alma, como diz a palavra, e fazer o bem para os outros, atrai a misericórdia de Deus. Concretiza a providência de Deus. Porque Deus olha para a pessoa e vê... Que a pessoa está fazendo tudo por amor Que a pessoa está se dedicando Que a pessoa está se esforçando E por isso Deus honra aquela pessoa Deus demonstra e derrama amor por aquela pessoa E sempre está presente na vida daquela pessoa E hoje Ouvindo este evangelho Fazendo dele também nossa pergunta, o que é necessário para ganharmos a vida eterna? A resposta que Jesus nos dá, e que o exemplo da vida de São Benedito também nos oferece, é a última frase do Evangelho. Vai e faz a mesma coisa. Hoje esta pergunta, o que devo fazer é nossa. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Somos nós que estamos fazendo. E Deus nos responde, vai e faz a mesma coisa. Vai por onde você estiver, esteja onde você estiver e ame a Deus em primeiro lugar. Onde você estiver, faça o bem ao teu semelhante. E ele, São Benedito, recompensado por Deus em tantos momentos, agora glorificado pela igreja e canonizado, é exemplo para nós. Canonizado e sepultado lá na Sicília, lá no sul da Itália, chega no Brasil a sua devoção. E aqui no Brasil é tão devotado, ao ponto de até em Santa Cruz do Rio Pardo, uma igreja tão linda como esta, uma comunidade tão bonita, devotar São Benedito como padroeiro. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que o Evangelho de hoje provoque no nosso coração o desejo de amar ainda mais a Deus, como São Benedito amou. Que o Evangelho de hoje provoque em nosso coração o desejo de fazer o bem aos outros, sobretudo nas provações que tivermos que passar. São Benedito é nosso exemplo, é nosso intercessor, é nosso padroeiro e é nosso exemplo inspirador. Que ele nos ajude a chegarmos também aos céus, como ele chegou por meio de sua humildade e de seu amor. Que São Benedito abençoe a sua vida, abençoe o seu coração e abençoe esta comunidade paroquial. E com muita fé, vamos ficar em pé. E vamos professar as verdades da igreja. Creio em Deus.